E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. É, a situação do tempo continua inalterada. A massa de ar polar perde força muito lentamente. E agora, pior, porque está saindo para o Oceano Atlântico. Isso quer dizer que carrega o litoral de vez em quando de nuvens. E isso traz a possibilidade de chuva, principalmente naquilo que a gente sempre diz. Nos locais onde... A serra avança em direção ao mar, fica muito próxima ao mar Aí concentram-se aquelas nuvens, fica escuro, acaba chovendo, depois abre, depois fecha E isso vai acontecer Mas tem mais períodos de sol do que de nuvens E as temperaturas um pouquinho mais elevadas 22 a 23 graus no litoral e na capital No interior de 24 a 27 graus Interior tem áreas de instabilidade que estão no norte e no oeste e essas áreas de instabilidade ficam por lá, porque por aqui, pela capital, grande São Paulo e litoral, continuará tudo bem. Mas frio ainda, hein? A noite, agasalhos e cobertores muito necessários. Na sexta-feira vem outra frente fria por aí, a gente já avisou. Não tem frio na sua retaguarda, ela vai trazer apenas instabilidades. Um pouco de queda na temperatura, é claro, mas nada como esse frio que está passando. Tá bom? Um abraço a todos! O